Olá gente, então, eu vim aqui falar é, sobre o Grenkoff, me dá o meu depoimento que, eu, que aconteceu comigo recentemente Eu sou modelo já faz dois anos, trabalho com modelo e me apareceu um trabalho que, eu, que era praia, na praia na verdade Eu precisava emagrecer urgente, tava com uma pochetinha na, na barriga e um amigo meu me indicou o Coffee. Eu nunca ouvi falar desse produto, nunca tinha visto, nem sabia se funcionava e tal. Eu peguei, comprei. É, só que ele me deu uma ressalva. Que não era pra mim ter comprado no Mercado Livre nem na OLX, porque lá eles poderiam é, vender falsificado, com preço muito abaixo do original. Comprei o original, fiquei tomando durante duas semanas. É, eu perdi 4 quilos. Tipo... Surpreso porque a maioria dos produtos que eu vejo na, na internet promete você vai fazer isso, você precisa fazer isso para emagrecer isso, tal essas coisas. Uma história. Eu emagreci, fiz os trabalhos, e tipo, é, o que eu posso dizer é que funciona, funciona e funciona mesmo. Eu fiquei surpreso, Pô, não acreditava que eu tava desesperado. E não precisou ficar fazendo dieta maluca, não precisou ficar deixando de comer o que eu estava comendo antes, ficar parar de beber o que eu bebia, ficar fazendo dieta, não sou de nada. Eu só tomei tudo certinho. E assim, pra quem quer emagrecer, isso ajuda muito. Muito, muito, muito mesmo. É, eu recomendo. Quem quiser, eu vou deixar na descrição do, do vídeo o link, o link do site oficial onde eu comprei. É, e gente. Ajuda muito, assim, de coração mesmo. Quem quiser emagrecer com saúde, não ficar fazendo aquela dieta maluca, parar de comer isso, tomar, ficar sem tomar café da manhã, sem almoçar, esse é o produto ideal para vocês.